No vídeo de hoje, eu vou jogar uma partida de CSGO, porém, em uma conta com o Trust Factor mais baixo possível. Caraca, mano, não vi o cara. Isso quer dizer que eu vou cair em uma partida não tão legal. E quando eu digo não tão legal, eu tô falando disso. Mas afinal, cachorro, o que é? Trust Factor Trust Factor nada mais é do que o sistema de confiança da Valve E o Trust Factor ele serve para classificar jogadores com atitudes positivas ou negativas no game Isso quer dizer que pessoas com Trust Factor baixo jogam com outras pessoas de Trust Factor baixo E pessoas com Trust Factor alto jogam com outras pessoas que também estão com Trust Factor alto. Para o seu Trust Factor cair, você precisa ser denunciado, você precisa ser um jogador suspeito Logo, se você puxa uma partida com Trust Factor baixo, você vai cair com outro jogador com o mesmo nível de Factor que o seu resumindo Trolls e cheaters muito cheaters para gravar esse vídeo eu loguei em uma conta com o Factor mais baixo possível a conta do Valamotes que é um conhecido cheater aí da comunidade e por ser o Valamotes a conta dele é muito denunciada logo possivelmente é a conta com o menor fator de confiança do Brasil e só para achar uma partida eu levei mais de 20 minutos Minha proposta de troca. Uma faquinha, mano.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 tem o um inventário mais caro do Brasil. Avaliar. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337 Vamos lá. Quando eu entrei na conta, ela estava sem patente Então, eu joguei uma primeira partida E embora eu tenha achado alguns jogadores suspeitos, nada de concreto aconteceu A partida terminou empatada e eu consegui uma patente hum. Então, no dia seguinte, eu puxei outra partida E o que aconteceu, vocês irão assistir agora Semirage é uma semirage, de uma E aqui começou? Ah, aqui começou, estamos com a menos, mas começou Hello, hello. Manito, você tem que girar, manito Você tem que girar Se não gira vamos perder, manito <risos> não, não vou, não vou. Se não tem as manhas não entra não. Cê é a instrução de um profissional. <risos> sí, sí, tem que manobrar a gaviaga, entende? Esto vai jogar a gaviaga. Para comprar um revólver no pisto. Tem que girar mano. Guitar? Gira, gira, Chitar, girar, gira. Mano, sí, estamos sim. todos citados. eles também, entende? Estão todos chitados. Estão citadas? Sim, sí, mano. Mano, vai jogar a gaviaga, entende? Não entendo, mano, mas, ok. Buera, buera, buera, buera. Todos de outra equipe cheatados. Ixi, Maria, caí no HVH, Karina na Que beleza. Comecei. Ó. Oh. Oh. Gente, que que é isso? Onde eu tô, mano? Onde é que eu tô? Que que é isso, mano? Hey. Que... Poxa. Mano do céu. Gente, o que, que tá acontecendo aqui, ah, mano? Tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô. Nossa, eu tomei uma aqui já. Cara, eu caí realmente no HVH, velho. Meu pai amado. Isso é inacreditável. Isso é inacreditável. Isso não, não faz sentido nenhum. Pior que, mano, lá só esse R fez uma kill. Será que realmente eles são cinco cheatados? Não sei. Hum, será? Provável que seja. Vou fazer uma kill legit aqui. Não! É, não deu. Filha da Mãe safado, velho Caraca, rapaziada, aqui mano Aqui já era, ainda que estava. Meu pai amado Manito, uh, eles são realmente cheaters? Sim, mano Como eu tenho certeza? Porque eu conheço eles, mano Eu conheço eles Ih, rapaz, estão caindo aqui uma labia de amigos. Amarelo do outro equipo está cheitado só o marido? Ele só o 4, mano. Deixa ele, deixa ele, deixa Deus, Meu Deus. Mas o que é isso que está aparecendo aqui no meu computador? Eu não, não acredito nisso. Sim, sim, Qual a Ah, mano, isso aí é inacreditável. Qual a graça de jogar assim, guys. De verdade, eu duvido. Que lá, os cinco estejam citados É bem provável que tenha alguém como eu que puxou a partida sozinho e caiu nessa... Enfim, nessa patifaria eu vou, eu vou, eu vou, eu Mas, nossa, não tem nem como, gente Que hack usam, mano Que hack usam? Eu também uso um hack, chama TK TKzito mano Hacker de TKzito É o nome Hacker de TKzito o cara. Ah, mano, tá adiante ainda. Vagabundo! Será que esse cara tá cheatado também, velho? É provável, mano. É, é provável. Mas o hack dele não é tão bom, pelo que parece. Olha o banner desse cara. Nossa senhora. Você já tá nem a paparla? Já foi? Meu pai. Manito, são argentinos ou uruguaios? Uruguai. Uruguai. Boliviano. Hum. Hum. hum. Oh. Estão torcendo para a Argentina, ganhar a Copa. Não. Um beijoso. Beleza. Eita. Ó, ele, ele não toma TK rapaziada. Ele não toma TK rapaziada. No corpo pega, né? Vem no corpo. Ah, na perna pega. Achei o seu ponto fraco, amigão. Eu achei o seu ponto fraco, amigão. Vamos ver se... Esse, esse daqui pega. Ai. Tudo que vai e volta, taca o popô que eu taca... Achei o seu ponto fraco, papá. Pa. Eu não quitar, o mônico sou o especificamente. que passa boludo? Eu sou brasileiro papai. Aqui é Neymar, Pelé, o rei do futebol. Você entendeu velho? Olha, olha isso. Não, irmã, Ele está velho, chitado o azul? Está chitado? Complicado. Está chitado? Não. No? você? E você? e você? e você? e no e você? Cala a boca, vai tomar no cu. Planta, planta. Poquito, Só <risos> poquito, oh, um pouquinho, e você? Só um pouquinho. Só um pouquinho, essa bunda. Ai, da puta. Que que é isso? Gente, Eu nem sabia que isso varava. Gente, eu nem é sabia eu que isso varava, mano. Sério, eu nem sabia que isso varava. É uma, é uma novidade pra mim, tô descobrindo agora. Eu vou tentar pescar o um meio. Se eu conseguir pescar o um meio, o problema é que os caras estão diante aí, né, velho? Aí é complicado demais. Eu vou e B, na verdade. Eu vou, eu vou e B. Eu vou e B, eu vou e B. B é mais interessante. Ileso. Vamos pegar um cara da B aqui. Ah! Que isso, mano? Quanto tempo dura uma conta dessa no CSGO? Porque, por exemplo, ó, vou denunciar aqui agora o cara. Aí vai cair no Overwatch, ele vai ser banido, mano. O que? Em 7 é... dias? 7 ah, dias ele toma man? né? Deveria. Ó o, o Pedrinho. Acorda, ah, Pedrinho. Hoje tem campeonato. Ah, parada é chata. Olha a movimentação do, do amigo, velho. Que, que é isso, mano? Esse é playtime. É o... Mano, e você joga muito bem, Como tem essa movimentação? Gente. Gente. Marito, Marito. Uh, eu tenho um desafio. Uma ronda legítima. Uma ronda, uma ronda legítima. ronda, uma ronda legítima. Eu tenho um desafio, Naronda é legítimo Naranja O Naronda, apenas o Naronda Não, não Azul Amarelo, eles estão cheatados, você é tonto? Uh, o Naronda limpo Ganhamos del cheaters uh, El Alguém é maior que o mal Que aí é foda, vou tomar banho Oh, aparece aqui uh, uh, ruim demais uh, ruim demais vou Tentar ficar vivo, mano, meu desafio aqui é ficar vivo Olha. Caraca, mano, não vi o cara. Ele tá varando um lugar que é impossível varar. Tenho, Olha isso. Mano, chega a ser engraçado Tô menos um barra seis Por exemplo, por que eu fico bolado? Vocês acham que esses dois aqui estão cheatados? É provável? É provável, tá ligado? Porém é bem mais provável que não Os caras puxaram a partida e, mano, se ferraram em cair aqui mas eu só quero uma fila Olha isso ali Meu... Oh, oh. Essa batalha é boa essa disputa aí é boa e um a 0 pro Ed Manito uh, faz alguma coisa diferente para ele gravar me gravar me gravar Por que ele não gravar mano Eu sou YouTuber eu tenho 800 mil inscritos Você é o bichão mesmo doido Oh não Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Uh, e você é argentino? Não, não, Uruguai Ah, Uruguai Você foi do outro? Mano, o espanhol... O braço negra, grosso Oh, que filha da mãe racista Racista de merda eh? Cabane tinha inveja de Neymar Eh? Cabane inveja de Neymar Cavani é melhor. Eu não ouvi o que ouvi, ouvi. Tu conhece o Neymar? Tá, Vem tá, tá a sentar tá. Não, não é esse. Sim, sim. Uruguai tinha only duas copas. O Brasil tinha cinco. Mentira. Verdade. Os dois... Oh, o cara mandou aqui, rapaziada. Os dois que não são hackers vão fundo para pelear entre nós. Caraca, aqui... Não é uma merda, mas enfim. Vamos fundo, então. Que não são hackers, jogam contra dois que não são hackers. Ok, ok. Ah, uh, manito. Uruguai é, é uma merda. Brasil, é. país morte de hambre. Não vai ser 4x1. Pô, para de bangar, filho da mãe. Olha oh, o Rocker vindo roubar aqui. Não, não, não. Não mata, não mata. Roxo. Ô, Roxo. Zona. Lo, zona Legend. Zona Legend. Pessoal que não toma HS? Você aqui não toma HS, né? Tá pedra, Olha, oh, não toma HS. Incrível. <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> Mano. que. Se qualquer... Nossa senhora, cara. Manito, manito. não passaste da fase de grupo, manito. Você perdeu contra a Croácia. Queria ah! saber? saber? Você perdeu para a Gana. saber? Lixo, lixo. Brasil, muito rio. Muito frio? Eu não entendi o que ele falou malo malo beijos me quente o país é cara, de onde esse cara veio, mano? o oh, outro que isso? Eu não sabia que essa... essas caixas varavam, juro. Bom que eu tô descobrindo novos possíveis varados para aplicar no meu competitivo legítimo. O que tinha de bom em Uruguai? É marihuana e prostitutas. <risos> su... E você? Su madre, sua madrezuna? Não, sua, sua. Caralho, a mãe do Renan! Muito mal, mano. Perdeu este cheatado. Estou é vergonhoso, vergonhoso. Vou tentar acompanhar aqui, vou tentar acompanhar aqui. Ah, acorda, Pedrinho! Tinha cá, Pedro. Tinha cá, Pedro. Ajuda-me. O clasheou de uma. Ajuda-me. Ajuda-me. Ai, caralho. caralho eu que... Ixi, aí ferrou, rapaziada. Ai. Pedrinho não tinha tinha. Tava morrendo. <risos> Olha, de verdade, vou ser sincero. Ter uma conta com trust Factor baixo, né? No caso, trust Factor mais baixo possível. Não vale a pena. Não é legal. Não vale a pena e não é legal. Uma hora pra achar a partida pra cair numa lobby de merda dessa. Mas enfim, é isso, guys. Espero que vocês tenham gostado. Não usem cheat no CSGO. Não usem hack. É muito feio, é muito zoado. E se você é contra o uso de cheats, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo. Tamo junto. Valeu. Eu, Rinho, vou ficando por aqui. Até o um próximo vídeo no canal Cachorro um, Falou!